Estamos aqui na Assembleia Geral da Coalizão Mundial dos Governadores pelo Clima, a Under 2 Pernambuco trouxe uma mensagem de reforçar seu compromisso com o enfrentamento às mudanças climáticas, mas anunciou também o um reforço aos programas que já vêm sendo implementados em Pernambuco na área da recuperação florestal, na questão da recarga hídrica de nossas nascentes e na questão da gestão de resíduos sólidos. Nós temos hoje o programa Refloresta Pernambuco, mas aqui, Nessa Assembleia, o governador Paulo Câmara anunciou o maior pacote de investimentos na área ambiental da história de Pernambuco. Foram 75 milhões de reais que foram anunciados e serão implementados em três grandes ações. A primeira, o decreto que foi assinado em 2019 criando os corredores ecológicos da mais importante área de Mata Atlântica acima do Rio São Francisco, ou seja, do Nordeste brasileiro, a APA Aldeia Beberibe receberá investimento para cobrir 2 mil hectares que farão os corredores ecológicos, que integrarão todos os fragmentos de mata que perpazem 2 mil hectares. Além disso, mais 5 mil hectares, que são áreas que precisam ser reflorestadas nessa área da de Beribe, receberão esses investimentos, totalizando 47 milhões de reais. O restante dos recursos que atingem os 75 milhões de reais, serão investidos em duas outras importantes ações que também reforçam o programa de reflorestamento em Pernambuco e dialogam com a questão dos recursos hídricos. São mil nascentes que serão recuperadas, reflorestadas, atingindo um total de 50 municípios em parceria com os prefeitos do estado de Pernambuco, reforçando o sistema estadual de meio ambiente e um volume de 15 milhões de reais para ser investido na área de resíduos sólidos. Nós precisamos remediar ainda 43 lixões, E os prefeitos precisam desse apoio, e o governador Paulo Câmara liberou esses recursos. Os recursos, resíduos hoje já estão é, sendo direcionados para aterros sanitários, e também precisamos reforçar a necessidade dos centros de tratamento de resíduos. Nesse recurso serão investidos é, dinheiro, para a construção de 15 centros de tratamento de resíduos sólidos, além de unidades de compostagem, para fazer o processo de coleta seletiva. Dessa forma, Pernambuco traz à COP aquilo que é o anseio de toda a população mundial. o enfrentamento às mudanças climáticas se faz com compromisso e com ações concretas.